Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio luço, eu sou o Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius com Fuse de Stonks aqui. É, meus amigos, estou aqui com meu querido Alanius porque finalmente chegou o dia, cara. Assistimos Mortal Kombat Legends Battle of the Realms aí e estamos aqui para poder trazer a nossa crítica sem spoilers para vocês, tá? A gente ainda vai fazer um vídeo como fizemos com Scorpion's Revenge. Com spoilers depois Deve sair mais pro final da semana aí pra vocês E tudo poder dar tempo pra galera assistir também que ainda não viu Então aqui a gente vai comentar meio que por alto Mesmo alguns acontecimentos aí Ritmo do filme, roteiro e tudo mais E eu já peço pra você deixar o seu likezinho aqui Se você curte o conteúdo de Mortal Kombat nesse canal Se inscrever aí E ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá, meu querido Alanios. Cara, eu preciso comentar uma coisa rapidinho Antes da gente entrar no filme propriamente dito Que é aquela intro do Salsicha, velho Aquele negócio ali no filme... Isso não é spoiler nem nada não, viu, galera? Porque é logo no início mesmo. O primeiro frame do filme é isso. É a apresentação do logo do Warner ali, pá, e aparece o Salsicha. Eu achei da hora demais eles terem colocado essa referência por conta do que rolou no MK11 lá, deles brincarem com o Salsicha e tal, mostrarem ele lá com aquele poder, instinto superior e o caramba. Eu achei muito legal essa sacada Meu, dos caras. O Ed Bon colocou até no Twitter dele, essa introzinha aí, se não me engano. Realmente, cara, aquilo lá foi, ó... A cereja em cima do bolo. E aí, vamos lá partir pro filme. Vou começar, porque a gente tem algumas coisas aqui pra gente poder discutir. Rapaz, só é. Vamos pro bolo agora. Complicado algumas coisinhas aqui. O filme é legal, tá? Eu já adianto logo aqui. Eu achei o filme bem legal. Mas. Mas. Eu já vou dar uma opinião minha aqui já pra tirar o elefante da sala. O Scorpions Revenge é muito melhor. Eu não vou negar que sou louco por você. Eu vivi pra ver a Landis cantar essa música, mano. <risos> ah, mano, ela veio na minha cabeça assim, eu Assim, eu não nego que eu me diverti assistindo ao filme. Me diverti sim. Mas o filme tem problemas que o Scorpions Revenge não tem. Que atrapalharam a minha imersão em diversos momentos. O Scorpions Revenge, ele até tem alguns parecidos, mas são bem a menos assim. Se comparado ao Battle of the Realms. O Scorpion's Revenge te mantém mais preso ele, né? O lance da suspensão da descrença. É, ele trabalha muito bem isso daí. Esse daí, não. É aí que se encontra alguns dos grandes problemas do filme pra gente. Se vocês acharam o Scorpion's Revenge corrido em alguns momentos, nossa senhora, eles vão colocar o sapatinho do Sonic ali nesse e embora, filho. Do início do filme até mais ou menos a metade, ele é aceleradinho? Ele é, mas dá pra você ir absorvendo algumas coisas. Agora, da metade do filme pra frente, meu amigo, o negócio começa a deringolar de um jeito ali, que você fala, gente, calma Calma. Dava vontade de entrar ali no meio. foi igual o João Kleber. Pera, pera, um, pera. Um, um, um. Meu Deus, tipo... Eles estavam acelerando muito o processo, na minha opinião. E isso, eu acho que atrapalhou um pouco. Principalmente no torneio do Final Mortal Kombat e tal. Que a gente vai chegar lá pra gente comentar propriamente dito aí das lutas. Algumas coisas que a gente vê no trailer, principalmente, aconteceram assim, mano. Ó muito rápido, não deu pra gente sentir a parada acontecendo nem pra gente poder ter o gostinho de algumas coisas que a gente queria ver ali, simplesmente não Sim. deu pra ter porque aconteceu muito rápido. Eles fizeram um speedrun do filme, você começa ali e tal pegando os itens que você precisa e tal pegou tudo, vai, tá ligado Agora só, agora só vai. E foi assim que foi mesmo os caras fizeram um speedrun ali da história do Mortal Kombat foi um lance, sabe muito, eu diria que um pouco atrapalhado sabe, eu diria que, que ele teve alguns problemas em edição na ordem da cena Teve umas cenas lá que eles colocam um pouco pra frente no filme, que eles poderiam ter colocado um pouco antes, entendeu? Poder dar a pausa que a gente precisava para as coisas continuarem se desenrolando. O personagem, ele dá uma deixa pra ter uma pausa e a pausa não vem. Aí, na hora que tá no meio da ação, os caras enfiam a pausa. Quer dizer, <risos> é meio estranho, é meio estranho, assim, sabe? Algumas é. decisões foram tomadas de, de estrutura, né? A questão do roteiro ali, a história, ela, ela é consistente, não tem erro de consistência da história, mas tem muito erro de consistência da narrativa. O foda é que assim eles colocaram muita coisa em um filme só que não precisava. Quando eu e a Alan a gente terminou a assistir o filme. Uh, a primeira coisa que a gente falou um com o outro foi: Mano, eles poderiam ter quebrado esse filme em dois. Daria até uns três filmes mesmo. Eles poderiam ter desenvolvido melhor certas coisas ali e deixado outras pra poder desenvolver no próximo filme. Deixava um gancho, alguma coisa do gênero assim. Pra poder ficar melhor. Porque aqui, eles juntaram Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Shinok, Kamidogo, 1 C, Final Mortal Kombat, junção de tudo. Meu Deus, cara, é muita coisa pra um filme de uma hora e 17. né? é nem uma hora e 20 porque tem os créditos. Mais ou menos uma hora e 17 aí. Mas é muita coisinha. Sim é, O plot dos Linquês também Que eu esqueci de comentar Pra encaixar nisso Nesse pouquíssimo tempo A gente ficou com a sensação De MK 2021 Que as coisas acontecem Tipo, muito rápido Entendeu? É, obviamente Eu acho que nem se compara Porque não tem Koliang Na parada, então Já é bom por aí E algumas decisões Que eles tomaram Em prol do fanservice Ficaram muito da hora O problema é o ritmo É um ritmo muito acelerado Você não tem noção Da passagem de tempo Você não sabe Qual evento acontece Em paralela com qual A sensação que eles passam É que tudo que tá acontecendo São coisas em sequência né? Você não tem essa noção de paralelismo. Esse daqui tá acontecendo agora, esse aqui tá acontecendo em paralelo, e aí passa o tempo, sabe, pra, pra que os dois avancem juntos. Não tem isso. Eles só vão jogando informação assim, ó, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. e aí você fala assim, mano, para, deixa eu tentar entender o que tá acontecendo. Quase na metade do filme ali, eu comentei com a Landis assim, cara, até aqui da beleza, da forma como eles estão passando as informações, mesmo que rápido, porque a gente entende da história, a gente manja, a gente aqui, vocês aí que acompanham o Mortal Kombat desde muito tempo conhecem a lore e tal, muitos de nós não vão ficar perdidos até uma certa parte do filme ali Porque a gente entende já A gente sabe o que que tá acontecendo Mas certas pessoas que não estão por dentro Nossa senhora, vão ficar perdidas pra caralho, mano Não vão entender nada do que tá acontecendo ali Daí eu acho que vale a pena a gente comentar De algumas coisas relacionadas ao estilo artístico da animação Já foi tópico nosso em vários vídeos aqui Da gente fazendo sobre o Battle of the Realms Dos Scorpions Revenge e tudo mais E aqui nesse filme não é diferente, cara Eu preciso citar principalmente Foi um dos que eu mais critiquei assim Assistindo com Alanius Que foi a aparição do Cyrax a animação do Cyrix, assim, o desenho do Cyrex. não um problema com o personagem Cyrix, tá? Deixando bem claro aqui, é a forma como eles desenharam o Cyrex nessa animação. Tinha momentos que, de acordo com o ângulo da câmera, a cabeça do Cyrix parecia uma cabeça pequenininha, com relação ao resto do corpo. Por Sim. conta justamente do relevo que ele tem na cara, porque a gente vê a máscara dele aqui, o capacete, ele é um pouco mais pra frente, é chatado assim. E eles tentaram reproduzir isso de uma forma no Battle of the Realms, que ficou esquisito demais, tinha hora. Tinha momentos que eu tava lá prestando atenção no filme, aí eu olhava pra cara do Sartre quando ele tava em foco, eu falei que cabecinha é essa, mano? <risos> o, a máscara do, do Sartre, eles fizeram só um pedaço assim, amarelo. O pescoço e a parte aqui da mandíbula é quase da mesma cor. Então a sensação que você tem é que a cabeça começa aqui em cima. Tudo isso aqui é pescoço. A cabeça começa a partir daqui. Então ele ficou bizarro, ficou bizarro assim. Quando você via de lado e tal, tava lindo. Mas quando você via de frente de longe ainda, nossa! Mais uma vez, os ambientes são lindos, sabe? Os cenários e tudo mais são impecáveis. Muito bom. Mas o desenho dos personagens olha, alguns salvam outros pra mim ficaram horríveis eu não gosto da forma como esse cara desenha, eu não gosto desse tipo de desenho. E isso é uma opinião pessoal nossa, viu galera, a gente tá aqui justamente pra dar nossa crítica, pra dar nossa opinião, se você curte, beleza não tem problema. Beleza, eu acho que se eles tivessem contratado o cara que fez os desenhos da Liga da Justiça, por exemplo seria muito melhor. É estranho é estranho de explicar, mas é você olha, ou o agotador ele não passa essa sensação de profundidade. Para me explicar melhor, eu teria que ir no detalhe cena por cena para mostrar, sabe, direitinho o que, que eu enxergo ali para vocês. E aí, mano, falando do torneio em si, que o Final Mortal Kombat é um dos grandes plots desse filme. A gente tem uma outra parte que não é o torneio, mas isso é um pouco mais depois do filme ali. Mas o torneio em si, cara, ficou legal algumas coisas ali no torneio? Pra caralho. <risos> Tiveram umas coisas ali que o Yolande ficou Caralho, mano, que foda Não sei o que tal De algumas lutas ali, principalmente Isso a gente pode falar porque tá no trailer, mano A gente vê que esta luta acontece Que é ali o Kang contra Shao Kahn A gente vê essa luta acontecendo no trailer Então não é spoiler Pra nós... Foi a melhor luta do filme disparado. É muito da hora. Agora, outras lutas, né, Alanis, que a gente tem ali, que a gente viu no trailer principalmente, eu acho que eles pecaram demais. Que nem quando a gente tava assistindo o filme, né? Eu e Alanis juntos aqui. Eu falei, mano eles entraram agora na síndrome do grande dragão branco <risos> sabe, eles fazem uma luta inicial ali pra poder apresentar o Frank Dukes, que é o Van Damme, e aí depois eles colocam uma musiquinha de fundo pra poder tocar, mostra algumas lutas ali rapidinho pra nós, e vão pras lutas que interessa. foi essa a sensação que eu tive assistindo Battle of the Realms neste torneio, e isso me deixou um, um tanto decepcionado porque tinham lutas ali, que passam muito rápido, que eu tava na expectativa entendeu, a gente dá a sensação nela a gente tava comentando antes da gravação, que a gente chegou atrás Casado na luta. A gente chegou na luta e tá no meio. É, porque não é o lance da luta acabar rápido. Eles te mostram o final da luta só. Você chega lá e puta, acabou! Caramba, perdi! Nossa! Alguns personagens pareceram fortes demais, outros pareceram fracos demais. Sim. Porque a gente só chega no final. Eu acredito que poderia sim. Sabe, como a gente falou, né? Ter dividido o filme em vários outros, né? Essa parte do torneio poderia ter sido um filme só pra isso. Só Pelo pro número torneio. de lutas que teve, poderia ter sido um filme só pra isso, cara. Igual foi o primeiro filme do Mortal Kombat lá do, da década de 90. Eles poderiam muito bem ter feito o The Final Mortal Kombat nesse filme agora. Todo ele durante esse tempo que a gente teve, que aí ia ficar da hora, que a gente conseguiria aproveitar muito mais algumas lutas que acabaram muito rápido assim, que a resolução foi muito corrida É, você não sabe se, o, se os guerreiros, eles, eles estão confiantes você não sabe se eles estão apreensivos sabe, os momentos que eles passam juntos ali é muito curto, não tem desenvolvimento não tem diálogo, não tem interação entre os personagens, sabem sabe aquelas pausas que tem no primeiro filme do Mortal Kombat 95 igual, o Goro vai lá e vence aquele amigo do Johnny Cage lá, e a gente tem uma prosa do Johnny Cage com o Shensung falando que ele quer que é brigar com o Goro. Aí chega o Raiden lá e fala, mano, o que você tá fazendo? Ele eu falo, então, aqui é o Mortal Kombat, a gente luta, entendeu? Eu vou, saca? E aí você vê que o Johnny Cage tá com aquele nível de confiança foda pra enfrentar o Goro. Nesse filme não acontece essa pausa entre as lutas pra gente poder sentir o Striker tá confiante pra lutar com aquele cara ali. Pô, a Sony vai arrebentar todo mundo. Não, não tem isso. Você só vê paulada. Pau, pau, pau, pau, pau. Isso é ruim. Nem tanto. É legal. O problema é que eles cortaram essas lutas. Beleza, eles colocarem muitas lutas ali em sequência, não dá tempo da gente respirar, o que eu acho que é um problema, que tem que dar uma de vez em quando também, mas, poxa, pelo menos então desenvolvesse mais as lutas. Aumentava o tempo do filme. Porque, queira ou não, a gente que é fã de Mortal Kombat e tal, a gente tem interesse na história, mas a gente também quer ver a luta. Quer ver a luta, pô, é, ué. Caramba, apareceu lá a Sony enfrentando a Limei e tal, caramba, como é que vai ser essa luta? Eu, come eu começo a rir, mano, porque eu não consigo conceber não, É, não, isso, não deixa velho. pra lá, dá com o a gente comenta, sabe? Você fala, caramba, que louco, como é que vai ser essa luta? O Liu Kang contra Jade, caramba, que louco, o Liu Kang vai lutar contra a Jade, mano, será que ela vai bater nele? Como é que vai ser a, a parada, entendeu? Você fica na expectativa de ver essas lutas acontecerem. Aí aparece lá, Liu Kang contra Shang Tsung também e tal, e aí, né? Será que vai ser braba a luta dos dois ali? Você quer ver a, a coisa de se desenvolver, entendeu? São personagens que não apareceram antes. É, o que eles fizeram foi, nas lutas do torneio, eles minimizaram muitas das lutas pra poder focar nas lutas-chave e economizar a tempo, foi isso que eles quiseram fazer. O problema foi como eles fizeram. A gente gostou pra caramba dos fansavis, porra, mano. Da hora pra caralho os fansavis que eles colocaram, entendeu? Inclusive, né, Alanios, em tema de brutalidade, porque esse filme, ele tá muito mais brutal do que o Scorpion's Revenge, mas muito mais. Tem umas paradas nesse filme que é tá mu... olha... Choca, é, mano. Choca, tem as coisas que choca. O, o, o Scorpion's Revenge, você vê muito no começo, né? O começo é brabíssimo ali e tá? tal, o Scorpion puto. E esse daí é o filme inteiro, <risos> É, o filme inteiro, mano É o filme inteiro, realmente, assim Com coisa de brutalidade acontecendo e tal O que é característico do Mortal Kombat E ficou foda, entendeu? Ficou foda E certas coisas ali, porra, mano As mortes de alguns personagens ali, obviamente, não vai comentar Chocaram, mano E o a gente ficou olhando assim A gente ficou em silêncio de um jeito, tipo Meu Deus, mano, sério que eles fizeram desse jeito? Teve umas que eu olhei e falei Mano, não precisava fazer isso, tá ligado? Como é que eu posso resumir a sensação que eu tive em relação às lutas, né? Foi divertido? Foi divertido divertido, mas fica um pouco daquele sabor amargo da, de decepção, porque você gostaria que fosse melhor, que fosse feito diferente. Fica a sensação de querer apreciar mais aquele momento, entendeu? O Cara, chega! Pega isso aqui! Agora isso aqui! Agora isso aqui! Agora isso aqui! Oh, aí isso aqui! ó, pega tudo isso aqui de uma vez. Antes de a gente falar do desenvolvimento de personagens em si, temos o plot dos Linkways, que era uma coisa que a gente tava muito animada para poder ver assim que é outro momento também que eles correram demais, mano. Eles apresentam pra gente Smoke e Sub-Zero, como a gente vê nos clipes aí que tivemos e tal, no trailer e tudo. A gente vê os dois personagens juntos. E aí já parte para um ponto da iniciativa cibernética ali que, cara, as, coisa, as coisas também começam a acontecer, tipo, pop, pop, pop, pop, de uma vez. E foi outro plot, assim, que eu acho que ficou subaproveitado que eles poderiam ter utilizado melhor se tivessem quebrado em mais filmes este filme. Ele quer trazer informação. Sabe, ele quer jogar a informação para você. Ele não tá preocupado em desenvolver nada. Ele está preocupado em apresentar coisas. Fazendo esse comparativo, assim, é... o Mortal Kombat 2021, ele teve um roteiro fraco. Esse aqui, o Battle of the Realms, ele pecou pelo excesso. Várias coisas mal explicadas. Aqui foi explicação demais. <risos> Na verdade, acho que foi explicação de menos com muita coisa, né? Na real. É. A sensação que eu tive é que, em alguns momentos, eles passam mais tempo expondo coisa pra gente. Jogando a nossa cara do que explicando, né? Ele explica isso, explica isso e expõe um monte de coisa, assim. Aí ele explica um pouquinho aqui, explica um pouquinho ali e expõe mais um monte de coisa. E aí, mano? Desenvolvimento de personagens, cara. O que eles falaram no texto da higiene que a gente fez um vídeo, inclusive, no canal aqui... Realmente é verdade. O Liu Kang, ele é o coração do filme. O problema, esse coração do Liu Kang, ele demora um pouquinho a bater. Vocês vão sentir ele meio parado, entendeu? Depois ele começa a bater. Vocês vão entender quando vocês assistirem o filme. Mas ele realmente ele é o personagem principal, as coisas giram em torno dele. Mas alguns personagens ali ficaram mais mal aproveitados, eu diria, do que no primeiro. Igual, o Johnny Cage mesmo me decepcionei um pouco com o que eles fizeram com o personagem ali. Ele é um dos destaques do filme por conta do lado piadista dele. Isso daí ficou impecável, mano. Ele é muito bom. Mas em outros pontos, eu, eu senti um pouco mais de falta. Não posso comentar muito a respeito do Johnny Cage, senão eu vou entrar em cima de spoiler ali. Mas eu acredito que os fãs de Johnny Cage vão ficar bem decepcionados. Principalmente pela participação dele no torneio, vocês vão ver. Os fãs de Liu Kang, nossa. Nossa, <risos> os fãs de Liu Kang, meu amigo, vão, vão pirar no cabeção, mano. Quem achava que o Liu Kang precisava de um destaque merecido, que eles estavam deixando o escolhido, que é o personagem principal de lado por conta de Scorpion Sub-Zero e tudo mais assim, né? Que são os queridinhos da galera. Meu irmão, assiste esse filme que você vai se deliciar com a participação do Liu Kang. Porque eu falei pro cara durante o filme, eu falei, finalmente, é. Liu Kang brilhou nessa porcaria dessa história. E, e ele brilha de uma maneira excepcional, mano. É, é lindo é, é demais. Lindo, é, lindo, é lindo. É lindo. Shao Kahn tá da hora pra caralho. Ele mostra ali mesmo o que, que é um cara B e malvado, entendeu? É, não, o Shao Kahn tá, tá Shao Kahn. O Raiden começa a zica e de repente desmorona. Esse Raiden, ele é um Raiden muito foda. Que eles criaram pra essa animação, entendeu? Porque a gente tem o um Raiden dos filmes, a gente tem o um Raiden dos jogos A gente tem o um Raiden dessa animação Ficou da hora, mano, a construção desse Raiden Mas em um ponto do filme, por mais que ele continue foda Por conta da sua filosofia, dos ensinamentos dele Da sabedoria que ele tem, ele começa também a decair E vocês vão entender e eu acredito que vocês já saibam o motivo E os demais personagens, cara Scorpion Sub-Zero, eles têm uma participação bacana No plot deles ali com os Link Ways e tudo é, A participação de Cyrex, Sector e Smoke O Smoke, então cara, eu gostei demais. A gente vê uma luta dele com o Kuei né? Saiu em clipes aí e tudo mais também pela internet, a gente fez vídeo aqui no canal. E, mano, é da hora. O Smoke, ele tá muito bem retratado. Pena que dura pouco. É, assim, o Smoke, ele tem uma participação boa durante o filme. A luta braba dele com o Kuei ali, digamos assim, ela não se repete... Da mesma brabeza mais vezes, entendeu? É, aquela luta deles ali é o ápice do, do personagem. Pra nós foi o ápice do personagem. Queria também trazer aqui um ponto de que... Já que a gente tá falando de desenvolvimento de personagem, né? A relação do, do, do Sub-Zero com o Scorpion é muito mal trabalhada, cara. É coito interrompido atrás de coito interrompido. Isso foi foda. Eu falei com a Lanius em um dado momento ali. O plot do Scorpion tá interligado ao mesmo tempo ali com a parada das Dogs, a gente sabe, e também o Sub-Zero e os Linqueis. Beleza, todo mundo sabe disso. Tá em trailer, tá em clipe e tudo mais. E aí, quando vai rolar a treta de Scorpion Sub-Zero mesmo, toda hora que o negócio começa a acontecer, rola alguma coisa a gente, não, não para, deixa o treco rolar, gente. Para de interromper. E vocês vão entender quando assistirem o que, que é essa interrupção. Eu vou dar um paralelo pra vocês. Um paralelo meio bizarro, mas se vocês imaginarem, vocês vão entender direitinho como é que a gente se sentiu. Assim, ó, pensa que você tá no banheiro dos seus 20 minutos ali de encontro com o Poseidon. A hora que você tá começando, chega alguém. E bate na porta. Tá, tá ocupado. Vai lá, começa a relaxar de novo. Aí, de repente, vem alguém de novo. e tu, tu, tu, tu. assim, hein, cara. Foi isso. Mano, em alguns momentos ali, durante o Scorpion Sub-Zero, eu, eu imaginei direitinho o João Kleber entrando no meio. parou, parou, parou, parou. Parou. parou. <risos> E aproveitar que a gente tá falando de personagens A gente tem que comentar também sobre inconsistências Porque tem umas inconsistências nesse filme Em termos de poderes do, De personagens assim Que é meio bizarro, entendeu? Vocês é. não vão reconhecer o Scorpion nesse filme Igual no Scorpion's Revenge Os caras nerfaram ele num nível que, Nerfaram nossa. ele absurdamente Desculpa contar já isso pra vocês Mas é preciso não se decepcionar E a gente tem a participação de alguns personagens ali Pra gente não dar spoiler Começa foda Você vê que os bichos são perigosos Eles dão trabalho pra pessoas poderosas, pra chegar no momento que aparece meia dúzia de candango que... puta que... nossa velho... Dá raiva, cara. Dá, dá raiva. <risos> Na análise com spoiler, a gente vai entrar nessa cena, porque ela é difícil de esquecer. Ela é impossível de esquecer. Tudo que eles representaram de perigo é reduzido a cinzas na, na resolução deles. Quem não é fã de Mortal Kombat não vai perceber. Mas pra quem é conhece a franquia, pra quem assistiu o primeiro filme, vai olhar pra, pra, pra algumas cenas ali e vai falar ah, mano, não, você me desculpa, mas isso daí não, não podia acontecer. Não, esse, esse personagem tá sendo muito burro. Porra, o cara com poder desse tá fazendo isso por quê? Manja, é assim, tem muita ceninha desse jeito. É aquilo que eu falei da suspensão da descrença, sabe? Então, o cara, ele cria um mundo, ele cria regras pra esse mundo, Mundo, e aí ele desobedece as regras que ele criou. Você para de acreditar no filme. Sua descrença volta. Ela deixa de ser suspensa. E aí você começa a não acreditar no que você tá vendo e questionar. Então isso, isso é um grande erro. Eu acredito que esse é o maior erro desse filme. E aí a gente tem que comentar rapidamente aqui, até porque é bem rápido mesmo, né? <risos> Shinnok e 1C. Um a gente tem esse plot aí, pá, acontecendo, das camidogos e tudo mais. E aquele negócio, a única coisa que eu tenho para dizer sobre esse plot do Shinnok do 1C, um das camidogos e tudo mais, é que não precisava por agora esse filme não precisava mano eu acho que eles foram muito rápido nessa parte aqui que é uma parte mal explorada nos jogos cara a gente tem um pouco da história dele ali na era clássica e é isso acabou quando tava vindo essa animação eu falei pô vai ser o um momento dos caras aproveitarem e, e abordarem mais um ser que é o, o, a entidade extremamente perigosa aí, que se despertada, vai ferrar com o universo inteiro. A resolução disso daqui é uma parada que, assim, tipo, poderiam ter deixado pro outro filme. Só complementando, quando eu terminei de assistir o filme, né? Eu e o Alanis ali, eu disse pro Alanis: Cara, não deu tempo de sentir o perigo envolto nessa história. Assim, eu não sentia ameaça nessa, nesse plot em momento algum ali dentro. O que aconteceu tão assim, pá, pá, pá, pá, pá, Não dá tempo de sentir medo junto com os caras. Que é o lance que eu... É o mesmo erro na hora de contar essa história do Chico. Do... Shinnok ali essa é uma parte que daria um filme só para contar essa história pô com certeza mano eles poderiam ter desenvolvido muito mais isso daí cara pensa que os caras eles pegaram um filme inteiro e reduzir em 20 minutos o plot do Shinnok com as Kamidogos e tal daria um filme e seria um filme muito da hora mano bom galera eu acho que a gente já passou pelos principais pontos aqui se a gente for comentar mais a gente vai acabar entrando em zona de spoilers que a gente vai trazer em outro vídeo porque aí a gente vai comentar abertamente cara certos momentos ali de muitos desses que a gente comentou aqui que a gente não te falar A gente vai falar e vocês vão entender melhor Então aguardem a nossa análise com spoilers da parada No frigir dos ovos, cara, assim É que nem a gente falou lá no início O filme ele é legal, mas ele peca E ele decepciona sim em alguns aspectos Principalmente por conta da correria E a quantidade de coisas que eles decidiram misturar Nesse filme da lore do Mortal Kombat Que não era necessário eles poderiam ter aproveitado isso melhor, quebrando esse filme em mais filmes. E aí a gente poderia saborear melhor cada uma das histórias ali e ter um desenvolvimento melhor também de alguns personagens que faltou e alguns foram deixados de lado, outros foram nerfados, como a gente comentou. E é isso, cara. Scorpion's Revenge, pra mim, é muito melhor do que o Battle of the Realms. Se eu fosse classificar de 0 a 10, eu estourava no 6,5 por conta do número de vezes que esse filme apresentou inconsistências que acabaram atrapalhando na minha imersão. É. Os outros problemas, o Caio acabou de pontuar muito bem. É um filme bem divertido, mas ele tem vários problemas porque os caras resolveram colocar o oceano dentro de uma piscina. Fã de Mortal Kombat, mano, se não ligar tanto pra lore, assim, que eu sei que tem muitos que não ligam tanto, pô, vai se, vai se deliciar com esse filme. Mas eu Sim. acho que ainda vão reclamar também por conta de algumas coisas de luta. Coisas que muitos aí estavam com expectativa de ver, principalmente, não viram. Tem uma outra parada dos créditos que eu e o Alanios percebemos, mas a gente não pode comentar porque aí também entra spoiler. E a gente vai comentar sobre isso melhor aí, na análise nossa com spoilers também Que vai sair mais pro finalzinho da semana pra vocês Quem tá ligado nos nossos vídeos Vai perceber a inconsistência com os créditos Com certeza vai Bom, meus amigos, mas então é isso, cara Espero que vocês tenham curtido aí nossa análise sem spoilers A gente decidiu trazer primeiramente sem os spoilers, né? Pra poder dar tempo pra galera assistir Todo mundo, porque o filme saiu nessa terça-feira A gente tá lançando essa análise nossa aí na quarta e tal Então dá tempo da galera assistir Pra gente poder voltar aqui e comentar com spoilers Então se você que tá assistindo aí E tá aqui no finalzinho dessa análise e tal Ainda conferindo Cuidado com os comentários, porque eu tenho certeza que vai ter gente comentando de spoiler aí. Então deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês aí acerca do filme. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos. Vamos ficar por aqui, um beijo. Gostou? Seu dois boletos da esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, é